O da paz. Que isso? Já que vocês gostam tanto de brigar, vocês dois vão ficar aqui até amanhã. Então eu quero que vocês reflitam e façam as pazes. Oi, eu sou Dora. Não. Vem, espera aí. Vocês querem brincar? Ah!